Por que, que o Moro não nega de uma vez que esses depoimentos não são deles? Que essas mensagens não são dele? Por que até agora ninguém entregou os celulares para que fossem rastreados pela polícia? Há uma polêmica envolvendo, dizendo que já apagaram, os outros apagaram, o Moro diz que apagou, que não usava mais o aplicativo Telegram, então, que as conversas não estariam mais salvas. Só que diz que essas conversas ficam salvas seis meses. Isso aí tudo é bom a gente ficar de olho. Porque agora está girando em torno dessa discussão. Por que, que ninguém até agora apresentou o celular? Isso é muito sério. Né? Porque se eu estou falando... Que eu tenho dúvida, se eu tô colocando em dúvida o que tá sendo divulgado é do meu interesse mostrar e falar aqui, ó eu não fiz nada disso não eu não falei isso não, ó, tá aqui, ó pode procurar aí, polícia pode procurar, porque eu não falei não Por que, que nenhum dos procuradores até agora todos que estavam nesse grupo do Telegram, por que que ninguém deu o celular até agora e porque o Moro, até agora, também não nega peremptoriamente. Ixi, acho que eu falei errado. Alguém veio aí para mim, por favor, vamos aprender juntos? Me lembrem, peremptório, acho que é, mas tudo bem. Que não foi ele que esses que ele nunca falou uma coisa daquelas. Que ele nunca criticou uma procuradora, por exemplo. Sabe por quê? que eu acho? Eu acho, é uma tese, porque ele não sabe o que está por vir, já que o site da Intercept, os jornalistas disseram, não só o Glenn, como outros que são responsáveis pelas reportagens, que tem muito material.